Salve salve meus queridos, eu sou William Ruff E hoje é dia de voltarmos a Red Dead famoso Red Dead Redemption 2 Eu dei uma pausa esses dias aí para poder jogar o Assassin's Creed Odyssey Mas já voltei pro vício A gente já está aqui observando o Dutch e o Micah Eles estão indo se encontrar ali com a gangue dos do né um gangue rival aqui É, só que aí dá merda <risos> Olha aí os vagabundos Esse Filho da puta Me aguardem, me aguardem Beleza, a gente já tá aqui de ponta cabeça, todo lascado. Olha aí, puta merda! Vamos dar uma cauterizada no ferimento aqui. Vai ficar 100%, mas vai ficar pelo menos operacional. né? Ok, beleza, tá na hora da vingança. <risos> Vamos lá jantar esses caras todos, velho. Certo, aqui já tem o primeiro Como vocês devem estar tá percebendo, minha voz pode estar tá um pouco zoada A garganta não está muito boa, tá ligado? Então, relevem E uma outra coisa, vocês devem ter notado que a imagem está meio zoada Não é sua TV não, brother <risos> Ou melhor, sua TV não, seu smartphone provavelmente já que Quase 80% da audiência assiste nos smartphones, né, no caso, então... Não vai pensando que é teu celular que tá com a tela fudida, não, hein? Na verdade, quem tá bem fudido é o Arthur, né, velho? O cara levou uma coronhada, levou tiro, altos chutes, ainda foi pendurado, deixaram o cara de ponta cabeça lá naquele quartinho, enfim, o cara tá todo, todo lascado, velho. Nada mais justo que tá com os status todos, né, abaixo do abaixo, aí. É justamente por isso que a, a tela tá com esse aspecto aí meio meio borrado, meio sei lá, tá, tá, tá bem esquisito. Mas é uma área boa para fazer um vídeo, um Então vamos fazer, né? É um desafio a mais, na verdade. Né? Tudo escuro aqui, ainda com a tela zoada assim, bem mais desafiador. Beleza, tem mais um ali. Vamos caçar, vamos caçar todo mundo. Esses caras vão aprender a nunca mais se meterem com Arthur. <risos> Na verdade, não tem mesmo como se meter, né? porque eu vou matar todo mundo. <risos> Fica meio difícil, né? Caralho, tinha um outro ali, olha. O cara tá bem camuflado ali. O cara todo de preto, no escuro, com a tela meio embaçada ainda. Pô, também é covardia, né? Beleza, vamos lá pegar. Show de bola. Mas não é só isso, não, mano. Olha aí. Tá cheio de inimigo para todo lado aqui. Passar o barbante nele, cadê o sumiu, velho? Caralho é foda, hein? Ali. Porra, tem hora que, que embaça mais ainda, porra, você é louco, velho. E fica mudando as cores e tal. Parece que o, o Arthur tá chapado no meio da parada gay. É, moleque, aí. Agora sim. Um atrás dos outros, não esquece de dar uma olhada na playlist desse game. Tem vários outros vídeos tão desafiadores quanto esse, já no card aqui em cima. Beleza, <risos> toma. Toma, vagabunda, <risos> sair e meter no chute geral aí, velho. Vamos atrás dos outros, vai ficar ninguém vivo nessa porra aqui, velho. Galera, só lembrando que nós agora temos um grupo no WhatsApp para melhorar a minha comunicação com vocês e a interação dos inscritos de uma forma geral, beleza? O link tá aqui embaixo na descrição. Vai lá e dá uma conferida, OK? Carai, velho, tá tenso, hein? Cadê? Tem mais gente por aqui. Eu tô tentando me guiar pelas pelas luzes aqui, né, das lanternas dele aí. Olha aí. Mais um no cavalo ali. Tem que dar prioridade aos patrulheiros, né? Que ficam se movimentando aí. Mais difícil de pegar. Mula que vem pra cá, ok. Vamos aqui devagarzinho, vem. Toma. <risos> Beleza, beleza, vamos seguir. Ele tá vindo, né? Tá indo? Não, tá vindo. Agora tá indo. Agora. De boa, isso aí quietinho aí, quietinho, falo nada. Nossa, tem hora que dá uma embaçada feroz, velho. Mais ainda do que o que já tá. Sem falar que a qualquer momento a gente pode apagar aqui, né? Aqui é porque eu tô jogando sem o HUD. Aí não tem como. Como vocês verem aqui os status. Mas tá tudo no vermelho, velho. Tá tudo, tá tudo zoado. Arthur ah, apanhou <risos> pra caramba, velho. Beleza. Vamos lá pegar. Massa. Beleza! Vamos lá! Ficar de olho ali! Mais uma lanterna ali! Agora aqui! É tenso porque tem. tem um patrulheiro né? Tem um. Um cara. olha lá ele. Tem um que fica patrulhando ali no, no cavalo. E aí eu.. Não tenho como saber se ele tá vindo. Porque eu tô sendo ofuscado pela luz da lanterna. Aí é foda, ver se dá para ver por aqui é, agora piorou de vez é, enfim né velho matar logo esse aqui beleza tá vindo agora Quieto, quieto, rapaz, quieto. Toma. Toma mais um aí. <risos> ai, ai. Vamos lá, vamos atrás dos outros agora. Oh. Ah, velho. Olha o oh, Pocotó aí. Pé de pano. <risos> Beleza, então. Agora, nosso Pocotó aqui vai levar a gente pro acampamento. Aí, enfim. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E se acabou de conhecer o canal, não esqueça. Inscreva-se, beleza? Ativa o sininho também para receber as notificações aí. São três vídeos ou mais por semana, beleza? Valeu, falou e até a próxima.